Salve tropa! Precisamos novamente falarmos sobre a Rússia, sobre Putin e a Terceira Guerra Mundial. Primeiro, vamos começar a falar sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. O Dilma deve estar tá pensando nesse momento: que besteira foi que eu fiz, que loucura foi essa de dizer que resolveria a guerra na Ucrânia contra a Rússia? com apenas uma cervejinha estamos esperando Dilma vá lá mostre a sua habilidade em política é claro que isso não irá acontecer porém a internet cobra a internet tem memória e com a história aquecendo ele esperava que ia ficar cada vez menor talvez mas aquece a cada dia a situação nós vamos analisar cada pedacinho da que tá acontecendo lá na Ucrânia mas Vejam aqui já a resposta do Dilma. O Dilma propõe grupo para mediar paz entre Rússia e Ucrânia. Olha que maravilha, né? Ele fala ali de recriar o G20, fala de simplesmente vamos sentar na mesma mesa e vamos conversar com a Ucrânia e com a Rússia. Falar é muito fácil. Só que o que acontece? A mídia podre inteira ficou do lado da Ucrânia, inclusive muitos da direita, muitos da esquerda, que o Putin é um comunista, malvadão. O que eu analisei aqui na época e continuo trazendo para vocês é que o nosso mundo está polarizado entre nacionalistas e globalistas. Independente do sistema que o Putin exerce no seu país, que é a oligarquia, independente do que a China faz com seu comunismo, independente da Índia, independente da África do Sul, todos esses países citados aqui, e inclusive o Brasil na época, que está mudando de figura agora, são considerados nacionalistas, que pensam primeiro no interesse de suas nações. É diferente, por exemplo, da Ucrânia, que já transformou a sua Constituição numa Constituição da União Europeia, onde as leis do seu país não são mais leis criadas por parlamentares ucranianos mas por parlamentares da União Europeia e é esse tipo de briga que nós estamos vendo no mundo inteiro. Pois bem, né? a mídia podre inteira ficou do lado da Ucrânia. Falando que o Bolsonaro tinha que ser mais rígido com o Putin, que o Bolsonaro tinha que boicotar o Putin, que tinha que aceitar o que os Estados Unidos estavam propondo, um boicote internacional. E nós sabemos que caso isso aconteça, vai faltar aqui no nosso país fertilizantes. Faltando fertilizantes no nosso país, o mundo inteiro vai passar fome, certo? Então não é do interesse de ninguém que o Brasil se envolva. Então, novamente, aqui nós temos a hipocrisia do Dilma sendo escancarada para todo mundo. E aí, não ia ficar lá da Ucrânia? Não ia resolver na cervejinha? Ai, vamos fazer um G20 de nações e vamos nos unir. Como é que a Rússia vai conversar com pessoas? que estão boicotando, certo? Eu acho que não tem muito o que negociar aí. Assim, a guerra está escalando, os caras já estão mandando tanques, como nós vamos mostrar, mas o Dilma ainda tá, fica falando de tomar uma cervejinha. Não se esqueçam disso, esse daqui é o grande escândalo do Dilma internacional, certo? E aí vamos às informações do que está acontecendo lá nesse momento. Primeiro, um assunto aqui que é de conspiração, assim, coisa de filme, de ficção científica, tá? Rússia possui torpedo nuclear capaz de destruir o Reino Unido com tsunami, diz a imprensa. What? Um tsunami? Olha... E essa daqui eu não esperava, né? Vamos varrer o Reino Unido, simplesmente, assim. Vamos passar, jogar um balde d'água pelo Reino Unido inteiro e acabar com todo mundo que está lá. Inclusive toda a fauna, né? E, pelo amor de Deus, isso aqui, se for real, né? Não faz nenhum sentido, mas... Conhecido como Poseidon, armamento tem 21 metros de extensão, 2 metros de largura e pode viajar a mais de 125 quilômetros sob a água. Imagine um troço desse, tá? Vai brincando lá com os russos, né? Outra notícia aqui, que tomou as mídias ontem, é a seguinte. O Johnson, né? O Boris Johnson, se conhece lá, né? Lá do, do, do Reino Unido mesmo. Diz que Putin ameaçou durante telefonema. Um míssil levaria um minuto. Rússia nega isso daí, né? Então, olha aí, não só levaria um minuto, como eles iriam apagar... É? Toda ali a Grã-Bretanha, pelo amor de Deus, cara. Esse cara aqui tá cada vez mais medo Rio, certo? Não é mais só medo de ogivas nucleares, não. A gente vai varrer o seu país inteiro, certo? E aí, a notícia mais recente de hoje é que os russos não estão parando, não. Enquanto tá o João Bidé lá, Bidê, falando um monte de porcaria lá nos Estados Unidos, a Rússia simplesmente vai lá e toma mais uma vila lá em Bakhmut, né? no leste da Ucrânia. Lembrando que eles começaram por todas a fronteira, mas o leste onde estava concentrado mais os né, patriotas ucranianos que querem a sua constituição ucraniana e não da União Europeia, certo? Querem um território para os ucranianos, não para toda a União Europeia, certo? E aí, vamos a um pequeno update de tudo que passa por lá certo então a primeira notícia diz aqui que o primeiro-ministro da Ucrânia Dmitry Kuleba disse que Kiev espera receber de 120 a 140 tanques numa primeira onda aí de entregas de uma coalizão de 12 países diferentes então aí né Será que tá chegando os tanquezinho bravo lá para começar para queixar essa guerra mas parece que Tanque não flutua, não é mesmo? Pelo amor de Deus, tá? A segunda notícia aqui diz que os Estados Unidos não irão prover né, aeronaves F-16 para os ucranianos lutarem contra a Rússia. Então, eles querem manter essa briga por enquanto no, no, no térreo aqui, né? No terreno, certo? Já aqui o grande ministro, né? O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Rishi Sunak, diz que. A Boia que se acelere esse suporte, tá aos ucranianos mas que não vai lançar aí para eles nenhum também aeronave que elas são segundo eles muito complicadas levariam um bom tempo para aprenderem a voar o que não faz nenhum sentido né porque se for para levar um bom tempo para aprender a voar que se aprenda agora e se utilize quando necessário mas não quando necessário vão mandar para depois aprender por bastante tempo é assim parece aquela pequena desculpa do tipo foda-se eu não vou ajudar vocês de qualquer jeito tá Aqui na outra notícia diz que o, o conselheiro do Zelensky, Andriy Jarmak, diz que a Polônia está pensando ali em mandar seus F-16 para a Ucrânia, mas nenhum país aí ainda prometeu né, o, o, a entrega. Zelensky também pediu para que as armas sejam entregas cada vez mais rápido, né? Tá precisando, tá desesperado, tadinho. Cadê as armas? Cadê as armas? Eu comprei briga com o Rússia. Vocês não me ajudam? Oh, meu Deus, tá tímido. É que a Rússia, né? O Kremlin avisou que vai né, que responder ao oeste enviando cada vez mais armas e que isso está escalando de uma forma significativa. Ou seja, tá falando, vocês querem colocar armas aqui? Então vou brigar com vocês também, tá? Não, dizem que, não digam que eu não avisei depois. Embaixo aqui diz novamente que as forças russas continuam atacando o leste né, nas cidades de Bakhmut e Donetsk, tá bom? Aqui diz que a situação de Bakhmut e Vulledar é complicadíssima e que eles estão sob constante ataque dos russos. Aqui embaixo diz que tem uma fonte que diz que 200 mil pessoas já perderam a vida nessa briga aí, certo? Entre esses dois gigantes. Também diz que as forças russas estão preparando ali um enorme ataque nos próximos dias ou nos próximos meses contra a Ucrânia. Também temos que Dmitry Medvedev, né, um grande aliado do Putin de longa data, que está ali nas, no Conselho de Segurança da Rússia, diz que as sanções contra eles têm feito ali quase nenhum efeito na economia russa e é o que eu falo né? essa batata vai sobrar para o Dilma não é mesmo que diz que quer resolver com tudo e tá lá vendendo comida e comprando fertilizante para Rússia um gênio né Ai ai depois diz aqui né que a OTAN também conhecido como Nato lá fora né? o chefe James Stoltenberg e também o primeiro ja uh, ministro do Japão Fumio Kishida Dizem ali que a Rússia está cada vez mais perigosa, estão pensando em participar também. Aqui tem uma notícia interessante que é a corte da Rússia está agindo muito parecido com o Moraes e deu uma multa para o tweet de 4 milhões de rublos, né, que ali dá uns 57 mil dólares por simplesmente falhar em remover fake news da invasão da Rússia, certo? Ou seja, querem controlar o discurso lá também. Aqui também diz que a Croácia disse que simplesmente vai ter um terreno ali da Crimeia que eles simplesmente nunca mais vão ter de volta os ucranianos, o que deixou o primeiro-ministro ali super furioso. Também temos que a Bela Rússia também tá ali simplesmente fortalecendo e treinando com forças russas. Aí nós vamos para uma questão aqui muito importante que a Rússia simplesmente não vai mais vender óleo, não? É? O petróleo ali para países que aceitaram o boicote contra eles e por último o Ministro da Defesa da Grã-Bretanha Ben Wallace disse que os tanques vão chegar na Ucrânia né, mais rápido nesse verão disse ele então essas são as informações aí para vocês da Rússia já que a mídia podre não informa Aqui eu tentei trazer para vocês tudo o que está acontecendo lá, tá? Agradeço muito aí o seu apoio, o seu compartilhamento. Se quiser ajudar o canal, dá uma força ali através da nossa sexta rifa. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.